E esperança vamos complementar com esse outro tarot. Escorpião, talvez você esteja perdido na selva com esperança de que as coisas mudem ou tomem outro rumo. Pode ser que você esteja esperando o apoio de alguém no sentido dessa pessoa preencher um espaço que você acha que ajudaria muito, se assim fosse. Talvez essa outra pessoa esteja te vendo dessa mesma forma. E é como se gerasse um resultado diferente do esperado. Como essa carta da esperança. Que são dois personagens perdidos. E quando se encontram, olha a expressão. Um, é como se um falasse para o outro, eu estava perdido à espera de alguém. Que bom que você apareceu. E aí, antes era uma pessoa perdida. Agora, são duas pessoas perdidas, juntas. Percebe? E isso te leva a uma exaustão. E ao mesmo tempo, você sente de continuar, de persistir nessa situação que, de certa forma, traz uma satisfação. Uma vontade de viver essa oportunidade, de ver como as coisas vão se encaminhar. E aqui mostra você recebendo boas notícias, novidades de modo que você sinta um gás a mais, uma vontade criativa. E aí vem junto o sentimento de gratidão por ver que os resultados estão chegando, mas não por aquela esperança de que as coisas dê certo, e sim por uma vibração diferente em você que vai te alinhar com esses resultados de modo que sentimentos como paixão, desejos, obsessão, uma certa dominação, o que te mantém preso nessa esperança seja analisado, dando lugar a um novo empenho do tipo, se queremos um resultado diferente, precisamos analisar o que precisa ser mudado, o que precisa continuar e isso pode partir de você, de você ir se moldando para que você encontre prazeres na solitude fazendo algo que gosta, arrumando um tempo maior para você, buscando o autoconhecimento para que, quando estiver com essa pessoa, seja um a menos perdido na selva, como se a outra pessoa fosse uma flor no seu caminho, que traz um perfume, uma beleza... Um toque a mais e não a ponte que você espera que seja para sair dessa selva. E vamos trazer também uma mensagem do oráculo.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 Que no devido tempo, as coisas vão se ajeitar, tá bom? Gratidão.